É com a alegria que nós acolhemos neste momento, você que é da TV Web, que acompanha telespectador. Estamos aqui justamente para mostrar a vocês uma exposição que a nossa comunidade preparou com muito carinho para contar a você, aqueles que nos acompanham, aqueles que queiram conhecer a história da construção da majestosa Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo da cidade de Frutal. Nós estamos celebrando o projeto 1 aos 150 anos e fizemos nesse mês de outubro, justamente completando 80 anos, o lançamento da pedra fundamental da nossa igreja matriz. E nós criamos então essa exposição com o nome Eu Construo uma Igreja para o Futuro, uma frase que se encontra no livro Tombo, da paróquia, dita por Frei Teodósio que foi o grande idealizador da construção dessa igreja matriz. Então, agora vamos conhecer aqui quem foi esse grande idealizador. Então, nós temos aqui... Né, no segundo banner que vai nos contar. Ele é um idealizador, ele sonhou e Deus concretizou. Frei Teodosio, ele é italiano, veio para o Brasil em 1886. Aliás, ele nasceu né, em outubro de 1886 e veio para o Brasil mais ou menos em 35. para a cidade futal ele chegou exatamente no dia 22 de março de 1936, às 15 horas. Então, aqui nós temos a sua fotografia e temos o relato de sua chegada aqui tirado diretamente do um livro tombo escrito por ele e Frei Teodósio, esse grande delizador, ao chegar em Frutal, ele encontrou essa construção, esta igreja chamada para por nós de igreja velha, em 1936 então nós temos aqui algumas imagens que nos mostram e relatam essa igreja como ela se encontrava Não é? a igreja fachada, a parte de é, externa atrás, a única foto interna que existe da Igreja Matriz Velha está aqui. Ela foi construída em 1871 a 1872 e depois restaurada em 1911 e 1912. E aqui nós temos um pequeno relato de como o Frei Teodós encontrou essa igreja em 1936. Ele vai dizer que ela estava em total ruína, era lastimável o estado que se encontrava essa Igreja Matriz. Mas aí nós encontramos por parte dele uma esperança. Quando ele disse, mas existia já uma comissão, ou seja, os moradores de Frutal já tinham se organizado para então iniciar um projeto de construção de uma igreja nova. E aí nós temos aqui a maquete preparada pela Silva Lima, que com muito carinho vai nos contar a história desta maquete que retrata justamente a Igreja Matriz Velha, de 1911, 1912, como estava quando o Frei aqui chegou. Olá, boa tarde a todos. É um grande carinho poder falar desse trabalho, né? Esse trabalho, na verdade, ele iniciou em 2012. Foi feito um trabalho onde o professor me convidou para fazer com um grupo de alunos, né? E, e esse trabalho faz parte de um conjunto, onde tem vários outros projetos da história E eu guardei esse trabalho E, e um dia o padre Rogério, conversando com meu esposo Ele comentou que eu tinha esse trabalho guardado E ele pediu para ver, gostou, achou que, que ela né, realmente fazia um pouco a representação no, no, né, na construção e ele me pediu com muito carinho e eu imaginei até que ela não teria mais serventia porque eu guardava apenas como lembrança e foi aí que ele gostou muito da maquete eu fiquei muito feliz dele ter aceito ela para guardar aqui e me fez esse convite então foi com muito carinho que eu construí tentando é, retratar o máximo que eu podia na época né? através das únicas fotos que eu tinha para fazê-la, né? porque eu mesma não era daqui, então eu não conhecia a história realmente da cidade, né? então é isso. Então a partir do momento em que nós é, apresentamos a Igreja Velha, como vimos a chegada de Frei Teodósio, então foi criado um projeto, né? como nós vemos aqui, o sono Transforma-se em Projeto. A comissão já constituída, junto com Frei Teodósio, convida o projetista, o engenheiro Manuel Janin, de São Paulo, que faz a projeção do templo que hoje nós chamamos de Igreja Matriz. Então nós temos aqui nessas fotografias os únicos projetos originais que estão arquivados aqui né, no nosso arquivo interno da paróquia. Como nós vemos aqui, a igreja é estilo gótica em formato de cruz, são 46,55 metros de comprimento de construção, 18,90 metros de largura e 42 metros de altura cada torre desse projeto que depois foi colocado em prática. Então aqui nós vemos o projeto, aqui nós encontramos justamente a, a, a razão da festividade que nós celebramos esse ano no dia 1 de outubro, que é justamente o sonho se lançando neste chão. A fotografia histórica que relata para nós o momento exato em que eles lançaram nesse chão a pedra fundamental, toda a construção de um templo é realizado o lançamento de uma pedra fundamental, ou seja, aquele lugar aonde iniciou a construção. E nós temos aqui uma ata que se encontra também no livro Tom contando justamente o nome das pessoas que faziam parte dessa comissão, quem estava presente, aqueles que realmente participou, né? que foi um momento muito festivo aqui nos relata que houve a banda de música progressista, houve estourar de foguetes e por interessante, né, foi enterrado junto com essa pedra fundamental um tubo contendo vários documentos da época, históricos, da, da comunidade, que está né, debaixo lá onde se encontra a pedra fundamental, que depois nós podemos mostrar o local exato para que vocês acompanhem e saibam onde iniciou a construção da nossa igreja matriz. Nós temos aqui várias fotos que relata o caminhar da construção da nossa igreja matriz. A foto mais antiga, depois ela ainda sem as torres, a parte interna da igreja, que é toda especial, ainda a continuação e depois ainda algumas laterais desta igreja matriz. Aí sim, como o amanhecer de um novo dia, o sonho vai se realizando. Como nós vemos aqui, duas fotos da igreja quase pronta. Aqui existe um detalhe que a pessoa precisa de querer conhecer um pouco. Né? Aqui nós vemos a igreja ainda sem terminar as torres, porém com o Coreto, o famoso Coreto que ficava na Praça Matriz, que depois foi retirado, infelizmente. E aqui vemos a igreja com as torres ainda não terminadas, porém já não existia mais o Coreto ou seja, de uma para outra, foram muitos anos né, que essa igreja matriz ficou sendo, então, construído. Aí nós temos aqui as fotografias atuais da nossa Belíssima Matriz, tanto por dentro, quanto por fora. E aí a nossa amiga Silvia, tão querida, preparou com muito carinho essa Belíssima Maquete, né, contando e retratando a história e como ficou os detalhes da nossa Igreja Matriz, que ela vai contar para nós agora. Então, esse trabalho, para mim, foi um grande desafio, né? A convite do Padre Rogério... E eu disse a ele que eu ia tentar fazer, porque na verdade foi a primeira vez que eu construí um trabalho como esse, né? E, então foi a partir daí que ele me forneceu alguns materiais que eu vim aqui ter a igreja, porque são relíquias, né padre? E aí eu tirei é, os desenhos, né, do, através dos, dos trabalhos, das, dos materiais que ele me mostrou, eu fiz os riscos, os traços, né, porque eu precisava ver isso com detalhe, né, que foi um trabalho que eu realizei na minha casa devido ao meu tempo. E aí é, a gente teve... O apoio também né, do, do arquiteto Ionei, que forneceu a planta baixa para que eu pudesse ter uma visão da construção do alicerce dela. É, um amigo do meu esposo, Eliseu, que forneceu a foto aérea para gente, para que eu pudesse visualizar o telhado, para ver os detalhes, como que era né, toda essa parte né, que, que tem. E o meu esposo também foi muito importante, porque a gente já não tem mais aquela... Visão, né? Quando é jovem, você vê as coisas muito rápido, corrige os erros, né? Então, ele me ajudou muito nessa parte, para evitar né? o maior número de erros possível. Porque a gente tenta fazer 100% certo, mas a gente não, não, né? não é 100% correto para você fazer tudo perfeito. Então, assim, com a preocupação sempre do grande responsável, que o Padre Rogério, que me deu esse esse presente, né, para que eu pudesse construir. Eu fui fazendo e quando ele viu, ela ainda estava, né, em metade da construção, não tinha nada desse trabalho. É, eu já senti, assim, pelas palavras dele com muito carinho, que estava ficando bom, então isso me incentivou mais ainda. E foi aí que eu comecei já, assim, a desenvolver na minha cabeça, né, o que, que eu realmente ia trazer de material para tentar buscar o melhor possível, né para que as pessoas possam ver ela e lembrar que ela é a igreja, né? Então, aqui são pedrinhas mesmo, né? Pedras britas que eu trabalhei, né? Eu peneirei, na verdade, para pegar as menores possíveis, né? Essas são pedras mesmo de construção de maquetes que eu já fazia há muito tempo e que, às vezes, sobra um pouco de material e você guarda, né? Então, eu fiz é, a porta, você pode observar que ela é entalhada mesmo, foi trabalhado na pinça. Eu trabalhei riscando ela mesmo, cortando ela, fazendo lascas mesmo no estilete. Eu acho que é muito importante as pessoas saberem que o padre queria, né? Que ele vai trazer essa porta a gente que, na verdade, nunca deveria ter sido pintada. Então, eu tive o maior cuidado com os pedidos que ele me fazia, para tentar trazer esse trabalho de uma forma bem, assim, né? Que você pudesse olhar mesmo e ver esse trabalho. E aí vendo os detalhes, né? A minha preocupação, como que eu ia fazer. Porque na construção da nossa igreja, ela é um material feito de massa, né? De material. Então, o que eu achei que seria mais próximo a esse material foi a, a folha de EVA. Que ela veio retratar todo esse desenho, né? e o relógio, né, que a gente tentou buscar o, aproximar o modelo, né, é, esse trabalho que também foi cortado no estilete porque é muito delicado, é, foram cortados vários até que chegar aquele que você olha falar esse tá bom, né, as torres que é, por mais que eu desenhasse antes de construir uma, né, que esse trabalho aqui, na verdade eu usei muitas folhas de EVA de, de 0,5 porque eu precisava montar uma peça para retratar ela, para ver se eu ia conseguir fazer ela aqui porque eu não podia usar um material que era mais caro e construir e estragar então eu tive que retratar muitas partes dela na, nessa folha mais fina para que eu pudesse chegar nessa que é a mais grossa, né? que eu trabalhei com várias é, espessuras dele, né? E aí eu pedi para o meu marido, porque eu observei que a igreja tinha esse material, né? E até me perdoe, eu não lembro o nome desse material. E ele foi lá né, na serralheria e trouxe esse material onde ele colocou, que é exatamente desse, né padre, que tem na torre da igreja para finalizar ela. Então é muito rico assim, porque a gente faz um trabalho ajudando né, o nosso parco com muito carinho. Todos nós temos atividades e todos nós temos esse carinho, né, de trabalhar com ele, porque ele dá valor em cada simplicidade de detalhe de trabalho que você faz, porque ele sabe que tudo, né, existe um esforço para você fazer. Então é muito, é muito prazeroso para nós, né, todos nós que estivemos envolvidos, né, Padre Rogério, nesse trabalho, é, desde todos que, né, que fizeram essas partes de, do trabalho... Os suportes, tudo que o padre teve o maior carinho de, de ter essa atenção. Então, esse trabalho, eu acredito que ele veio, não foi só para olhar e dizer o quanto ele ficou belo eu acredito que aos olhos das pessoas ficaram, ficou muito bom, né? Para as pessoas gostarem. Mas sim para as pessoas observarem os detalhes que nós não damos conta de ficar olhando e observar e saber que estão lá, né? Então essa maquete vem para você é como se você pudesse realmente subir numa escada lá em cima e olhar e ver a beleza do nosso telhado, a beleza das nossas torres, né? Como que ela realmente é. Então para mim é... é... Eu sou muito grata ao Padre Rogério, sim, porque eu já fiz vários trabalhos, né, já disse em outros momentos, e bastou ele ver um trabalho meu, que foi a construção da igreja antiga, para ele me confiar tamanho trabalho desse. Então eu só tenho que agradecer a ele, porque eu sei o quanto vai ser importante, não só para a gente da igreja, né, para as pessoas que visitam, mas eu acredito que ao longo dos anos as pessoas conhecerem esse trabalho e desperta aqui a curiosidade também nos alunos, de talvez até um dia aprender a construir uma melhor que essa, porque a gente é apenas uma passagem, né? Dona Silva, você era é arquiteta? Não, não sou arquiteta, não fiz curso nenhum, apenas assim... Vejo um trabalho, gosto e já vem na minha cabeça, eu já tento já fazer ele. E foi assim que eu aprendi a fazer muitas coisas. Dona Silvia, eu não tenho palavras. Você Sinceramente, precisa. eu estou aqui como cinegrafista, como repórter da TV Frutal emocionado. E as pessoas viram os detalhes da, do que a senhora construiu. Mas, parabéns. Deus muito te E eu é que agradeço esse carinho. E é muito importante, sim, né? tantos anos da nossa existência, da nossa paróquia, e hoje nós temos essa benção de ter o Padre Rogério, que veio nos trazer esse trabalho maravilhoso. Né? É, de fato, né, uma maquete que, que é o nosso, nosso cartão de visita. Né? Todas as crianças, todas as pessoas que aqui vieram, tiveram a oportunidade né, de ver as mãos abençoadas da Silva, podendo é, construir né, essa maquete. E, e agora as pessoas estão aí abertas, né? nós vamos ainda com essa exposição mais alguns dias, depois nós queremos colocar em outros lugares, inclusive lugares públicos, né? estamos aí organizando a Casa da Cultura, no saguão da Prefeitura, é, para que as pessoas, outras pessoas, né, possam observar, porque não é uma, uma exposição, não foi pensada somente para os católicos, querendo ou não, a Igreja Matriz é o cartão postal da cidade de Futal, hoje é a nossa identidade, então acho que todas as pessoas que moram aqui têm um carinho com essa igreja, então o objetivo é que a gente consiga fazer com que as pessoas conheçam a história de sua construção. Né? Foram apenas 80 anos até agora, celebrados, já tivemos muita dificuldade de resgatar a história, então por isso com esse trabalho a gente está conseguindo uma nova geração que tenha conhecimento de como foi a construção desse grande patrimônio e ver um trabalho tão bonito como esse da Silva, né, representando para nós, como ela mesmo disse, trouxe para perto da gente os detalhes, as riquezas dessa majestosa matriz. E ainda tem mais, né, aqueles que quiserem acompanhar. Nós estamos aqui, então, continuando a exposição, né, da, da história da construção da nossa igreja matriz, agora você pode acompanhar aqui algumas curiosidades, como essa, por exemplo, né, Dan, é o Dante, que é o construtor, o mestre de obra da construção da matriz nos primeiros anos, nós temos o Frei Santos, que foi o responsável pelo acabamento interno e externo. Aqui nós temos uma exposição muito especial, que vale a pena, que muitas pessoas conhecem. É a famosa história do espanhol consultor, que foi o responsável pelo acabamento interno e externo da nossa igreja matriz. Então nós temos aqui a fotografia dele, nós temos aqui é, algumas ferramentas utilizadas. Né? você imaginar que essa colher foi responsável por terminar toda a construção dessa nossa igreja matriz. É até emocionante a gente tocar nessas ferramentas e imaginar que foram mais de 15 anos de dedicação, de trabalho, para que essa igreja matriz pudesse se tornar realidade. Nós temos aqui o dia da inauguração da igreja matriz, que foi em 21 de maio de 61. Nós temos o um convite, a lembrancinha, nós temos aqui um pequeno detalhe né que Frei Teodósio, o grande idealizador não viu a igreja pronta, ele faleceu em 53, ela foi inaugurada em 61 e mais os restos mortais dele se encontram num dos Altares da nossa Igreja Matriz em homenagem a tudo que esse homem fez né, e acreditou, acreditou no povo de Frutal né, para construir essa grande Igreja Matriz. Por fim, aqui nós vemos alguns detalhes né, da nossa igreja matriz, como por exemplo, os belíssimos vitrais que são patrimônio histórico, né, eles são lindos à noite por fora e lindos por dentro de dia. Também a nossa porta, o piso, são pequenos detalhes importantes que enriquecem a nossa igreja matriz, que vale a pena a gente poder ver tanta beleza nessa construção ainda seguindo, nós temos aqui as torres, onde se encontra o relógio, as pessoas que não têm oportunidade de ir até o relógio, podem ver a máquina por dentro, como que funciona, nós temos os dois sinos que tocam né, na igreja matriz, aqui os sinos são em homenagem a Nossa Senhora, inclusive um deles tem uma frase lindíssima, que a voz do Senhor seja ouvida hoje e sempre, né? então aqui os dois sinos que nós temos na torre, ainda dando sequência nos detalhes, nós temos a a igreja lá é em estilo gótico, por isso é em formato de cruz o seu telhado. Nós temos aqui o projeto original e com o que ficou, né? nós vemos que não foi possível esse projeto ser como o original. Mas daqui temos foto das torres por dentro, né? E, principalmente a torre onde se encontra o relógio, muito segura, né? É um lugar que pode ser até visitado pelas pessoas que queiram conhecer frutal de cima das torres, né? Tão bonito, um lugar maravilhoso. Aqui um projeto né, que foi realizado apenas como curiosidade, porque o Frei, ele, ele teve a oportunidade de fazer uma, de, uma, de uma torre, mas ele quis a de duas torres. Então a gente colocou aqui o um projeto, porque o, o arquiteto trouxe os dois projetos. E por fim, a gente só apresenta aqui uma curiosidade também, mas só para dizer que ainda ela não está pronta. Ainda os altares faltam os acabamentos, como se relata aqui no projeto original. Hein? Depois umas fotos, convidando a todos a continuar a cuidar desse patrimônio, porque um dia alguém pensou, ele foi executado e hoje nós somos os responsáveis em manter essa construção, cuidar desse lindo patrimônio. Para finalizar, a Maria Inês Vasconcelos fez um lindo poema chamado Majestosa Matriz, contando um pouquinho em forma de poesia, a alegria do Frutalense de ter uma tão bela igreja, um tão templo tão bonito e tão rico em detalhes aqui no interior de Minas Gerais, desse Brasil, não é? Tão imenso e que vale a pena você poder conferir essa beleza aqui em nossa cidade. Telespectadores, então da TV Web de Frutal, nós estamos aqui encerrando a nossa apresentação, né? Do justamente dessa exposição dos 80 anos de início da construção dessa igreja matriz, aqui se encontra justamente nessa parede, né, enterrado aqui a alguns metros desse, dessa parede do chão, a pedra fundamental. E aqui nós relatamos, para ficar aqui gravado, todas as pessoas que passaram, uma parte da ata, da ata, da data, do início, de quando iniciou a construção, a comissão que estava, as pessoas que estavam presentes, né? então aqui iniciou, nesse lugar, a construção dessa majestosa Igreja Matriz, de nosso Alucarno de Frutal.